Seja bem-vindo aos Campeonatos Nacionais de Atletismo de Clubes em pista coberta realizados em Braga, cidade dos Arcebispos, lindíssima capital minhota. Realizados estes campeonatos no início de Fevereiro, prova muito importante a seguir aos Campeonatos de Portugal e também marcada por muitas presenças dos que evoluíram em Leiria. Em Leiria e na região de Leiria, na região de Pombal, para esses nacionais absolutos. Primeira prova do nosso programa de 60 metros para o lado masculino, com o regresso às líderes de Carlos Nascimento, ausente dos campeonatos Portugal, o atleta do Sporting, formação da Escola de Movimento do Porto, dominou a prova claramente e conseguiu a boa marca de 6 segundos e 69 centésimos, igualando a sua melhor marca nacional do ano. Vitória de Carlos Nascimento adiante de Frederico Corvel que tinha sido campeão nacional em Pombal. O atleta do Benfica terminou com 6 segundos e 81 em Pombal, tinha feito 6 segundos e 75 centésimos. Edi Souza durante muitos anos representou clubes da capital, desde há um par de épocas no Sporting Clube de Braga foi o terceiro com 6 segundos e 95 centésimos. Passamos à vertente feminina dos 60 metros, aqui com a grande candidata a recordista nacional, Lorena Basolo do Sporting, a dominar a prova completamente, saindo da pista mais afastada da Câmara para terminar com 7 segundos e 30 centésimos. Ela aqui havia sido campeã de Portugal uma semana antes com 7 segundos e 33 centésimos na final, Lorraine basol a fazer aqui uma prova fácil, ela que tem mínimos para os campeonatos da Europa de Glasgow, a terminar com grande vantagem sobre Joana Carlos, da Juventude Vidigalense, 7 segundos e 62 centésimos, e o terceiro lugar a ir para Jéssica Neto, do Sporting de Braga, decidido nas milésimas, face a Adriana Alves, do grupo de atletismo de Fátima. O salto em cumprimento, Ivelisse Veiga, era a grande favorita. A atleta do Sporting ganhou de facto, mas teve um concurso em que acumulou saltos nulos e não conseguiu aproximar-se do almejado mínimo para os campeonatos da Europa de Glasgow em pista coberta do início de março. Ivelisse a triunfar com 6,15 metros. Ivelise Veiga a não ficar totalmente satisfeita, enquanto os marchadores estavam em prova que a repetição deste salto, mesmo ajusta. Por parte da atleta Sporting, uma das grandes esperanças do atletismo português e que passou a ser, desde o ano passado, a segunda melhor saltadora em comprimento lusitana, só atrás de Naida Gomes, que tem o recorde nacional, como se sabe, colocado a mais de 7 metros. Momentos de alguma desilusão face ao resultado feito por Evelise Veiga, ficaria ainda uma última oportunidade para tentar mínimos para Glasgow. Este o resultado já referenciado com a claríssima vantagem da atleta do Sporting. No salto com Vara, a segunda posição veio a ser surpreendente, obtida por Duarte Eusébio, da Juventude Vidigalense, ao transpor 4,50 metros. E 50. Mas a história da prova prende-se muito com este facto, ou seja, com o facto deste atleta ter podido ser segundo quando havia dois candidatos claros para ganhar ou ser segundo. No caso, Diogo Ferreira, do Sport Lisboa Benfica e Edi Maia do Sporting Clube Portugal. A verdade é que este foi um dos pontos de viragem dos campeonatos logo na jornada inicial já que Edi Maia não conseguiu transpor qualquer altura, portanto o Sporting não marcou qualquer ponto nesta prova e Diogo Ferreira, com toda a lógica, suplantava os 545 metros e 45, ficando 5 centímetros abaixo apenas do que tinha feito nos Campeonatos de Portugal uma semana antes e tinha uma vitória por larga margem, dando o maior número de pontos ao Sport Lisboa e Benfica. A partir daqui, a vantagem benfiquista ficava dilatada, começava a esticar-se, na perspectiva de os encarnados renovarem o título nacional no lado masculino, para os clubes, tal e qual como o Sporting tentava fazer e ia conseguir levar a sua adiante no lado feminino. Revemos Diogo Ferreira, atleta que é o recorde nacional ao ar livre, com 5,71 metros e 71. está em bastante boa forma, já esteve próximo dos mínimos para os campeonatos da Europa e promete mais uma época na procura de grandes resultados. Este varista de estatura média, mas extremamente consistente, rápido e poderoso, um atleta de elite numa disciplina muito difícil, em que Portugal foi tendo uma tradição, também ela lenta, gerada, há anos atrás, sobretudo por dois grandes atletas que foram os primeiros a passar os 5 metros, Raposo Borges e Francisco Serra. Este é o soltado do salto com vara Tomás Barreiros, filho do antigo atleta dos saltos horizontais, a ficar na terceira posição. Passamos para os 1500 metros onde estava presente Paulo Rosário, o atleta que tem mínimo para os campeonatos da Europa de pista coberta nesta disciplina, com a melhor marca portuguesa do ano, 3 minutos, 43 segundos e 37 centésimos, feita em Barcelona a 6 de Fevereiro. Paulo Rosário, dotado de uma grande velocidade final, esteve nos campeonatos de Portugal nos 800 metros, a experiência e ganhou facilmente. Acabaria também aqui por se impor, com 3 minutos, 48 segundos e 15 centésimos, adiante de Emmanuel Rolim, atleta que esteve num período Dilatado de treino em altitude no Quénia e que tem sido o melhor corredor português dos últimos 4 ou 5 anos. A União Rolim, segundo pelo Benfica, com 3 minutos, 49 segundos e 48 centésimos. Terceiro lugar para João Alves Lopes, do Sporting de Braga. Nos 1.500 metros femininos, presença de uma das grandes cocluches do atletismo português, Mariana Machado, filha de Albertina Machado, uma antiga notável atleta das distâncias longas em pista e também das distâncias em estrada. Vemos lá aqui na segunda posição atrás da atleta Carla Mendes, do Juventude Vigalense. Mariana Machado bateu este ano, também já em pista coberta, o recorde nacional dos 1500 metros que era a pertença de Fernanda Ribeiro, campeão campeã olímpica de Atlanta 1996, nos 10 mil metros, fazendo 4 minutos, 22 segundos e um centésimo em Barcelona. Mas desta vez, Salomé Afonso, que se tem consagrado mais como atleta dos 800 metros nas temporadas mais próximas, acabaria por escapar para a vitória, tal como tinha feito no campeonato de Portugal. Terminando com 4 minutos, 27 segundos e 97 centésimos, um pouco mais lenta do que em Pombal, 2 segundos e alguns centésimos. Marina Machado ficava na segunda posição com 4 minutos, 30 segundos e 16 centésimos. Carla Mendes, da Juventude Idahilense, mantinha a terceira posição 4 minutos, 31 segundos e 50 centésimos. A marcha continua a fazer parte dos programas do atletismo em pista coberta em Portugal, tendo saído dos programas dos maiores campeonatos internacionais. Talvez pela corteza da disciplina neste particular, levando-a situações mais facilmente irregulares. O veteraníssimo João Vieira, nascido em 1976 em Portimão, depois de longos anos um produto da grande escola de natação do Rio Maior, a representar o Sporting na escolha por clubes de Lisboa, a vencer mais uma vez. Ele que tinha sido campeão nacional com toda a clareza em Pombal, uma semana antes também, terminou aqui com um tempo fácil e lento para ele, 20 minutos, 19 segundos e 15 centésimos, mas o suficiente para deixar a quase minuto e meio Miguel Carvalho, atleta do Benfica, que foi o segundo classificado, tal como havia sido também segundo nos campeonatos de Portugal. Rui Coelho, do Clube de Atletismo de Ceia, fechou o pódio com 20 minutos, 59 segundos e 5 centésimos. Salto em cumprimento para o lado masculino, ainda mais uma última tentativa de Marcos Chuvas chegar ao mínimo para os campeonatos da Europa de Glasgow. Campeonatos da Europa de pista coberta, marca pedida 7,95 metros. E Marcos Chuva viria a ganhar a prova adiante deste atleta, Miguel Paim Marcos do Sporting Clube de Portugal o terceiro dos campeonatos de Portugal foi agora segundo com 7,13 m. e distante da marca que havia feito em Pombal 7,44m e na altura Marcos Chuva campeão português acabaria por arrancar aqui também para a vitória mais uma vez colocando diferença entre o Benfica e o Sporting favorável aos de vermelho temos aqui um salto do Miguel Paim que ainda seria superado André Pimenta, da Juventude Virigalense, entretanto, assegurava a terceira posição. de Chuva conseguiu outra vez uma marca bastante aceitável, 7,60m e 60, para este atleta que esteve praticamente um ano sem competir e que é o segundo melhor saltador português de todos os tempos ao atingir 8,34 m e 34, Já há uns anos atrás, já há sete anos, uma marca fantástica, verdadeiramente, por Marcos Chuva, que aqui saltou 7,60 m, e 60, menos 26 cm do que no campeonato português, ainda à procura do mínimo para os campeonatos da Europa marco chuva, no entanto, com um regresso muito positivo à competição. Salto e altura, uma prova que envolveu os dois melhores portugueses dos últimos anos, incluindo o recordista nacional Paulo Conceição. O atleta do Sport lisboa Benfica a saltar contra o seu velho colega Tiago Luís Pereira, no Sporting do Portugal, e também está em destaque no que respeita ao triplo-salto. Tiago Pereira, que foi o primeiro do campeonato nacional, saltou aqui 2 metros e 10, este é o salto a 207 metros e 7, não seria o finalizador para o atleta sportinguista. Pequeno toque na fasquia, mas Tiago Pereira a passar e a segurar este resultado de 2 metros e 10, que não seria suficiente para a vitória, já que Paulo Conceição acabaria por superar os 2,15 metros e 15. Paulo Conceição, que havia tido uma posição trocada com o Tiago Pereira nos Nacionais de Pombal, nos campeonatos absolutos, Sendo na altura segundo com 2,09, metros, aqui vencedor com um excelente salto a 2,15 metros, igualou a melhor marca nacional do ano, que era a pertença já de Vítor Corte e de Tiago Pereira, precisamente. Note-se que Paulo Conceição é o um recordista nacional absoluto, com 2,24 metros, maléfica, feita em pista coberta em Pombal, em março de 2016. Revemos aqui a ação de uma das boas provas do campeonato Nacional Português, com os dois melhores portugueses, apenas à exceção de Vítor Corste, em ação. 400 metros disputaram-se duas corridas, com resultado englobado, a prova A tinha a presença de Katia Azevedo como favorita total, Atleta do Sporting já também com mínimos para os campeonatos europeus de pista coberta, detentora da melhor marca portuguesa do ano, com 53 segundos e 53 centésimos. Estava presente também da Mentai, atleta benfiquista residente em França, que entretanto não tinha estado nos campeonatos portugueses, havia portanto um bocadinho mais de luta para a Katia Azevedo do que em condições standard em Portugal. Cátia, no entanto, não deixou hipótese, acabou por embalar para 54 segundos e 16 centésimos. Com esta, passa a ter as seis marcas mais rápidas em Portugal em 2019. O esforço final de Cátia Azevedo, que tem também já aqui um olhar importante para a prova de 800 metros, na qual tinha sido campeã de Portugal uma semana antes. Vantagem clara sobre a Revinil da Mentai, segunda com 56 segundos e 74 centésimos. Nos homens, mesmo esquema de competição, já que de facto não havia mais pistas disponíveis aqui em Braga, nem em outros sítios normalmente há para fazer este tipo de provas com volta à pista. Neste caso, duas voltas, já que a pista coberta tem 200 metros à corda, regulamentarmente. Na série principal, presença do recordista nacional absoluto Ricardo dos Santos, atleta do Benfica que tinha sido apenas terceiro nos campeonatos de Portugal, um atleta treinado pelo antigo campeão olímpico da velocidade britânico Linford Christie, e com a grande base a Inglaterra desde sempre, no entanto, um atleta que revolucionou por completo, os 400 metros em Portugal, vitória desta vez de Ricardo Santos, com o tempo oficial de 48 segundos e 45 centésimos, adiante de André Marques, do Sporting Clube Portugal, 48-96, enquanto o terceiro homem ficava Milton Assani, da de Juventude Vidigalense, de vencedor da Série B, com 50 segundos e 33 centésimos. No final desta primeira jornada, o Sporting liderava a primeira divisão feminina, com 47 pontos, enquanto o Benfica estava na frente, na vertente masculina, depois, sobretudo, daquele zero do Sporting do Portugal, no salto com Vara. No início do segundo dia da competição, tiveram lugar as provas de 4x400 metros, que normalmente, nos campeonatos em é pista coberta e também nos diário livre, fecham a competição, última prova dos programas, aqui com a primeira série do lado feminino, envolvidas as equipas do Clube Oriental de Peixão, Equipa Algarvia, União Clube Airense, Associação da Senhora do Desterro e o Atlético Clube da Póvoa de Varzim nesta série. O Clube Oriental de Peixão foi dominante, praticamente desde o início, equipa composta por Inês Farias, Telma Mendes, Denise Semedo e Mata de Alô. Algarvias a terem vantagem sobre todas as rivais, viriam a concluir com 4 minutos, 2 segundos e 49 centésimos, o Airense a ficar no segundo lugar, 4 minutos, 4 segundos e 77 centésimos, Senhora do Desterro na terceira posição, 40836. 36, e a Associação da Póvoa de Varzim a ficar com 4 minutos, 21 segundos e 88 centésimos, na posição número 4. Aqui já faz mais a fase mais adiantada da competição, quando vamos vendo o Oriental de Puxão, largamente já no comando da prova, para finalizar Vitorioso, com o tal tempo de 4 minutos, 0249. 49 No entanto, não seria a única razão de satisfação para a equipa Algarvia. Vencedora coletiva com 72 pontos e meio, seguida do senhor Routo Estelho, 71 pontos, e do Eirense com 69 pontos. Esta é a classificação coletiva da 2 Divisão, no lado feminino e a respectiva festa por parte das formações envolvidas. No lado masculino tivemos também esta feta final de 4x400 metros, envolvidas as equipas da Casa do Benfica de Faro, facilmente referenciável pelo equipamento vermelho e branco, o Girassol clube da Associação de Atletismo de Coimbra, o Atlético Clube da Povo de Varzim igualmente, tal e qual como no lado feminino, e a Associação Desportiva Novas Luzes, o clube da Associação de Atletismo de Lisboa. Os algarvios apresentarem Adam Ferreira no primeiro percurso, depois Marcos Ribeiro, Rodrigo Belo e André Sá formaram o resto da equipa. Foi tendo ali alguma luta do Girassol, formação de Coimbra a estar próxima da do Algarve. Portanto, vamos tendo aqui várias regiões do país envolvidas e é bom que isto aconteça. E acontece muito mais na segunda Divisão do que na primeira. Algarvios, por um lado, do centro do país, os colimbresenses do Girassol, do norte, os da Pova de Verzinho, de Lisboa, os das Novas Luzes. Vitória da Casa do Benfica de Faro com 3 minutos 23 segundos e 78 centésimos. Para o Girassol, 3 minutos 26 centésimos. Distância considerável para a equipa Algarvia, como vemos em relação aos de Coimbra. Durante algum tempo mantiveram o pré equilibrado. Depois foi mesmo a vantagem completa dos Algarvios. O Atlético da Paulo de, de Varzinho finalizou na terceira posição, 3 minutos 27 89. A Associação Novas Luzes em quarto lugar, 3 minutos 33 segundos e 77 centésimos. Ficava assim fechada. A prova da 2 divisão, o campeonato ganho pela Casa do Benfica de Faro, somando 78 pontos. Tivemos os estafetas dessa formação, celebrando o triunfo nesta específica prova. O Atlético Clube da Prova de Varzinho, em segundo lugar, 68 pontos. Depois o Girassol, no terceiro lugar, com 65 pontos. Entretanto, o Campeonato Nacional da primeira Divisão ia continuando com uma das grandes revelações do atletismo português dos últimos dois anos. Eliana Bandeira, a antiga brasileira, uma atleta gigante de porte físico, verdadeiramente espetacular, atleta de enorme futuro, a lançar 16,42 metros e 42. Ela aqui no ano passado colocou o seu recorde pessoal a 1663 metros e 63. Venceu a Eliana Bandeira adiante da recordista nacional Jéssica Inshut atleta do Sporting Clube de Portugal, que arremessou desta feita 16 metros e 13, tal e qual como nos campeonatos de Portugal uma semana antes, Eliana Bandeira a colocar-se adiante da Jéssica enxute desta vez com uma vantagem reforçada. Terceiro lugar para Elsa Cruz, do Sporting de Braga. Triplo salto, regresso à competição em Portugal de Patrícia Mamona, extraordinária atleta portuguesa, antiga campeã da Europa e uma das melhores triplistas mundiais de todos os tempos. Patrícia que seria a única a ultrapassar os 14 metros na ausência óbvia da sua grande rival Susana Costa, que compete por um clube que não tem assento nos campeonatos nacionais, por falta de quórum em termos de presenças em todas as provas, Patrícia acabaria por vencer à frente de Le atleta que está este ano no Benfica e que, na época passada, teve uma grande evolução no triplo salto, saltando desta feita 13 metros e 34. Para Patrícia, 14 metros e 1, exatamente a 43 centímetros do recorde nacional que estabeleceu em Madrid no início de fevereiro. Passamos aos 800 metros masculinos para uma final que prometia ser bastante equilibrada, com as presenças de Nuno Pereira pelo Sporting, João Fonseca pelo Benfica, Tomás Silva pelo Grecas, da Associação de Atletismo de Aveiro, Wilson Coniote pelo Jardim da Serra, João Alves Lopes pelo Sporting de Braga, Miquel Silva pelo Juventude Virigalense, Bernardo Borges pelo Maia e Felipe Rosa pelo Ceia. Prova ganha por Nuno Pereira, 1 um minuto 53 segundos e 41 centésimos para o Sportingista, o quinto dos campeonatos nacionais, Absolutos. João Fonseca do Benfica foi segundo com 1 minuto e 53 segundos e 69 centésimos. Pódio fechado por Tomás Silva, o atleta do Grecas. 1 minuto e 54 segundos e 56 centésimos. Passamos agora para a mesma disciplina no lado feminino. 800 metros em que participaram Carla Mendes do Juventude Vidigalense, Salomé Afonso do Sporting, que seria a teórica favorita, Carla Reis do Sport Lisboa e Benfica, depois Joana Soares do Jardim da Serra, Patrícia Oliveira do Grecas, Mariana Ferreira da Adrep, Olga Serbine do Fátima e Francisca Martins do Sporting Braga. Parte final da prova com o Salomé Afonso a liderar. No entanto, seria mesmo Carla Mendes quem conseguiria ultrapassar a tanta Sportinguista. No final apertado, Carla que bateu o recorde pessoal com 2 minutos, 8 segundos e 32 centésimos. Ela havia sido a terceira dos campeonatos de Portugal, desta vez vencedora nos clubes, uma rara vitória que escapou ao Sporting ou ao Benfica neste certame. Salome Afonso, segunda, 3 terceira, Carla Reis, do Benfica, 2 minutos, 14 segundos, 84 centésimos. O lançamento do peso no lado masculino é, hoje por hoje, uma prova vedeta em Portugal. Que temos um atleta verdadeiramente histórico, que merece todo o carinho dos adeptos de todos os clubes. Marco Fortes, primeiro português acima de 20 e de 21 metros, fez aqui a sua melhor marca do ano, o antigo recorde nacional, com um excelente lançamento de 18 metros e 58, mostrando que Marco Fortes está ainda vivo para o atletismo, ao mais alto nível. Claro que o favoritismo não deixou de ser mantido por Tzanko Arnoldov, trata que nos campeonatos de Portugal não havia conseguido vencer Francisco Belo, Arnaldov foi a escolha do Benfica para estes campeonatos nacionais de clube, permitindo a Francisco Belo estar na Turquia, num miting particular. Já falaremos disso depois de pontuarmos aqui a vitória de Tsanco Arnaudov com 19 metros e 36, suficiente para ganhar, longe do seu melhor, mas uma marca de valia, obviamente, para o recordista nacional absoluto. Francisco Belo aproveitou, de facto, a ida à, à Turquia para conseguir uma marca verdadeiramente sensacional, uma das melhores mundiais do ano, com 20 metros e 90, também o melhor resultado português, mas claro, para os clubes contou o desempenho de Tsanco Arnaudov diante de Marco Fortes e de Adriano Lopes do Sporting de Braga. Nos 3 mil metros... Teve-se o prazer é raro em pista coberta de ver uma das mais extraordinárias atletas portuguesas de todos os tempos, mãe há cerca de um ano, Ana Dulce Félix, atleta da formação do União Esportiva da Várzea. Depois, uma passagem longa pelos clubes especializados em corrida, nomeadamente o maratona do Clube de Portugal e a para o Benfica, já há largos anos. Vitória fácil de Ana Dulce, ainda assim com 9,1340, uma marca muito interessante para uma atleta que é hoje para hoje maratonista, consagrada e que, portanto, já não tem a velocidade de outros tempos. Vitória adiante de Mariana Machado, do Sporting de Braga. Voltou à Alissa a filha de Albertina Machado, a Júnior Bracadense, a terminar em segundo lugar com 9 minutos 23 segundos e 73 centésimos. Ana Mafalda Ferreira, uma especialista em corridas de estrada do Sporting de Portugal, foi a terceira com 9 minutos 39 segundos e 60 centésimos. Nos 3 mil metros masculinos, outra grande figura muito visto em estrada e também em pista, mas sobretudo não em pista coberta, Rui Pinto, do Sporting Lisboa e Benfica, outra atleta da formação do Várzea. Mas a toda dessa fase inicial para o Benfica, também já há largos anos. o um atleta que recentemente brilhou com a melhor marca portuguesa de há longos anos desta parte, na meia maratona de Barcelona, ganhou aqui a prova em grande estilo. Mostra estar em muito boa forma a Rui Pinto, num ano em que terá certamente experiência de fazer qualquer coisa de muito grande em termos das provas clássicas em pista. Rui Pinto a vencer com 8-16-91. Eduardo Bengani, o campeão português do Sporting Clube de Portugal, esteve em segundo lugar, 8.085. João Bernardo, do Vida terceiro, 8.22.49. Adiante do Bracarense, Francisco Rodrigues. Nos 60 metros barreiras, para o lado feminino havia uma favorita única, na figura da Sportingista Olímpia Barbosa. Esta cumpriu com os prognósticos e, após a prova que aqui vemos ganhar com mais de 3 metros de vantagem, passou a assegurar as 10 melhores marcas portuguesas do ano. Neste caso, 8 segundos e 24 centésimos, um novo recorde pessoal para a campeã de Portugal, uma semana antes em Pombal, e melhor ainda, dias depois, Olímpio Barbosa viria a conseguir o um mínimo para os campeonatos da Europa de pista coberta ao correr em 8 segundos e 20 centésimos. Vitória adiante da atleta do Benfica, originária da Guiné-Bissau, Fatumata Valdé, 8 segundos e 64 centésimos, e Raquel Lourenço, da Juventude de Galença a fechar o pódio com 8 segundos e 69 centésimos. O triplo salto para o lado masculino teve o embate dos campeonatos, em termos mediáticos e em termos também da qualidade dos intervenientes, presença de Nelson Never, campeão da Europa de pista coberta, mais uma vez a fazer uma belíssima prova, em que atingiu 16 metros e 77, a sua melhor marca nacional do ano. Evra que continua a correr para os campeonatos europeus de Glasgow dizendo-se satisfeito e em forma e mostrar aqui que está realmente em bastante boa condição. Aos 34 anos de idade, para um triplista já um longo percurso deste fantástico campeão olímpico de Pequim 2008. 16 metros e 77 para ele, a melhor marca do ano, já que tinha feito como resultado de topo 16 metros e 61 em Rei em França, a 1 de Fevereiro. duelo total com Pedro Pablo Pichardo, o ex-cubano, naturalizado português, há pouco mais que um ano, a fazer uma magnífica marca, 17 metros e 32, quarta melhor marca mundial do ano. Só Fabrice Zongo, depois Almir dos Santos e Zhu Yanin, da China, têm melhor este ano que Pablo Pichardo. 7 bastou para uma vitória clara numa prova de pista coberta que não constitui o principal objetivo de Pichardo para esta temporada, já que ele poderá competir por Portugal nos Mundiais de Doá em setembro, não o podendo fazer ainda para alturas dos europeus de pista coberta de início de março em Glasgow. Provas finais também no que respeita ao certame da primeira divisão, os 4 x 400 metros, aqui na corrida principal do lado feminino, envolvendo o Sporting Clube de Portugal, o Sporting de Benfica e a Juventude Vidigalense, e o Sporting Clube de Braga primeiro percurso do Sporting por Juliana Guerreiro Diana Afonso, estava pelo lado do Benfica algum equilíbrio aqui também com Beatriz Rebelo pela Juventude de e Margarida Machado pelo Sporting de Braga primeira transição agora que o Sporting tinha Patrícia Lopes, outra histórica dos 400 metros barreiras em Portugal ainda capaz de dar aqui uma perninha com todo o seu afinco uma atleta portuguesa a estar aqui a dar vantagem ao Sporting que se preparava para renovar o título nacional coletivo e ainda com o reforço destes quatro por 400 metros. Ganhar clara vantagem em relação a Margarida Veiga, a atleta que representou o Benfica. Depois o percurso nos 3 para as liolas a cargo de Karina Vanessa e a vantagem sempre a aumentar sobre Catarina Lourenço, a representante das benfiquistas. Vitigalense e Braga ficavam numa disputa também desigual pelo lugar número 3. O Sporting de Braga atrasou-se bastante aqui com a Francisca Silva no terceiro percurso. Já estava a uma distância enorme das de Leiria, das do Juventude Vitigalense. Sporting, entretanto, para o último percurso com Drota Evra. Enquanto o Benfica teria Rivel da mentai, um excelente atleta, mas que já não podia fazer nada no sentido de impedir a vitória do Sporting. Triunfo desde Alvalade, 3 minutos 48 segundos e 60 centésimos a ficarem ainda assim longe do record nacional em pista coberta, que é de 3'35'43 e uma seleção nacional Benfica em segundo lugar, 3,54-46. depois a Juventude Vigilense ainda abaixo de 4 minutos, 3'58'07 e o Sporting Braga acima de 4 minutos e 5 4 minutos, 5 segundos e 16 centésimos Sporting dominante, como se esperava no lado feminino aqui o assaltado desta primeira série dos 4 x 400 metros a segunda série foi adjudicada ao grupo de atletismo de Fátima com 4-10-89. No lado masculino, o mesmo embate, desta vez com um potencial de resultado diferente, mas sempre a luta entre Benfica e Sporting. Benfica a partir com Mauro Pereira, o Sporting com o Angelino Sofiana Boadá, depois a Juventude Vigalense com Rafael Rasbunga e o Sporting Clube de Braga com Eduardo Sar. Boadá. Será um atleta superior, sem dúvida, em termos absolutos, ao Maro Pereira, pelo menos na atualidade, mas, de facto, em termos de forma, o Benfica mostrou estar perfeitamente à altura para este embate em pista coberta. Depois, o Benfica teve no segundo percurso José Tavares, o Sporting Leandro Fevereiro. E, portanto também na disputa do lugar número 3, as coisas eram diferentes da série anterior, já que o Vidigalense e o Sporting de Braga estavam pertíssimo uma da outra, essas duas equipas. O Benfica com o terceiro percurso a ser de Raidel AC, uma trata ex-cubano que já é português e que teria mínimos para os campeonatos da Europa de Clássica mas não irá participar enquanto o Sporting tinha Tiago Horta em prova depois o percurso final a ser para Ricardo Santos o Benfica com o campeão da prova individual no que respeita a estes nacionais de clubes. André Marques a tentar alguma coisa pelo Sporting mas totalmente impossível apanhar a equipa do Benfica que estava completamente destacada na frente, Ricardo Santos à procura da melhor forma normalmente um atleta que tem períodos de forma muito curtos isso verificas ao ar livre inclusive mas que coincidem com os maiores campeonatos e são muito importantes para ele poder ter deixado o recorde nacional ao nível a que deixou Vitória também fica com 3 minutos 12 segundos e 89 centésimos, não muito longe do recorde nacional que o mesmo curto tem em pista coberta com 3, 12, 54 Sporting segundo, 3 da 7,45 Vigalês terceiro, 3, 27, 12 este resultado portanto da prova de 4 por 400 metros masculina com o Sporting de Braga bastante próximo da equipa leiriense no Campeonato Nacional de Clubes, classificação final, a festa era mais uma vez do Sporting, a renovação do título global por parte das Leoas, somando 99 pontos. Benfica, 85 pontos, a ficar à distância mais ou menos expectável, Vidigalense na terceira posição, com 66 pontos. Ficaram depois o Sporting de Braga, o Jardim da Serra, o grupo de atletismo de Fátima, o Grecas e a ADREP, da Associação Desportiva Criativa da Palhaça. No lado masculino, Benfica também a renovar o título, sem grandes dúvidas. A situação ficou rapidamente esclarecida após o salto com Vara. 100 pontos, vantagem segura de 12 pontos sobre o Sporting de Portugal. O Jorge Vieira, presidente da federação, é entregar o caneco do título nacional de clubes aos benfiquistas. Juventude Virilense ficou na terceira posição também, 66 pontos e meio. Seguiram-se o Sporting de Braga, o Ceia, o Jardim da Serra, o Grecas e o Maia. No final, era a festa da família de benfiquistas, esportinguistas e os atletas da juventude vidigalense que se vem constituindo como a melhor alternativa no país aos clubes de Lisboa, que mais uma vez dominaram por completo os nacionais de clubes. O município de Braga tem investido muito eh, nas modalidades amadoras, e o atletismo em particular tem tido uma atenção especial. O investimento que foi feito neste pavilhão, no Altice Fórum, é disso a prova evidente de que efetivamente continuamos a investir nas infraestruturas desportivas, a requalificar muitas outras para que os atletas de Braga possam ter as melhores condições possíveis para a prática desportiva. Estamos a entrar claramente num período em que há grandes talentos, talentos que estão a crescer, a desenvolver-se, e julgo que nas próximas competições internacionais vai ser visível todo o esforço que a modalidade está a fazer com estes atletas. Para o europeu vamos ter à volta de 8 a 10 atletas e o que nós esperamos é que sendo atletas com talento e muito bem preparados, eu espero que eles façam muito bons desempenhos e estou crente que vamos ter sucessos, vamos ter atletas nossos bem classificados. Campeonatos nacionais de clubes em Braga, sempre a emoção do confronto pontual, mostrando que o atletismo também pode ser um desporto coletivo e na perspectiva de todas as disciplinas consideradas, algumas grandes marcas individuais, maior duelo da tarde, a ser favorável a Pedro Pichardo, que venceu Nelson levra no triplo salto com a quarta melhor marca mundial do ano. Este foi realmente o melhor resultado dos campeonatos de Portugal Pista Coberta que permitiu ao Sporting no lado feminino e ao Benfica no lado masculino renovar os respectivos títulos nacionais.